Vamos falar então sobre como ter calma e contentamento no mundo frenético, ou seja, como reduzir o nível de estresse, de ansiedade, de exaustão nessa vida louca que a gente tem hoje em dia. Eu sou Gilberto Susba, sou fundador da Vida Magni, uma empresa que tem o propósito de adicionar qualidade de vida no trabalho e na vida dos brasileiros. Vamos para o terceiro passo, mude a paisagem mental. Porque esse pensamento cria um cenário, aquela nuvem negra cria um cenário na sua mente. Você precisa mudar essa paisagem mental. Porque quando a gente está nesse estado negativo, a tendência é ficar esperando que alguma coisa aconteça para eu voltar a sentir energia, para eu voltar a sentir motivado, feliz e fazer o que eu tenho que fazer. É uma abordagem que normalmente não funciona. A gente precisa aprender, para ter uma autogestão, um autogerenciamento das emoções e do estresse, a gente precisa aprender a mudar essa paisagem mental. Como eu mudo essa paisagem mental? Pensa em algo bom. Coloque uma imagem positiva. Como eu faço isso simples? Por exemplo, não pensa num coelhinho branquinho. Um coelhinho branquinho, peludinho, fudinho, cheirosinho, assim, que tá está querendo fofar? Não pensa nisso. O que, que acontece? Naturalmente, a tua mente coloca essa imagem na tua frente. E você começa a se envolver com essa imagem. Então, mudar a paisagem mental é fazer isso. O que, que eu te recomendo para você utilizar bem esse passo? Faça uma lista de boas paisagens mentais. Podem ser frases que te inspiram, pessoas que te inspiram, locais que te inspiram, ideias que te inspiram, livros que te inspiram, você pode ir lá e ler, ler um trecho daquele livro, uma série de coisas que inspiram você a produzir essa paisagem mental positiva. Certo? Esses três passos são extremamente simples, fáceis de aplicar, e vão produzir uma mudança extraordinária na sua relação com as emoções, com os estados imensais negativos, para que você consiga controlar, ter mais controle sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a exaustão, para que você consiga ter um pouco mais de calma e de equilíbrio no dia a dia, nessa sua vida querida e frenética. Eu vou ficando por aqui, lembre-se de escrever porque valeu a pena assistir esse vídeo, curta, compartilhe e nos vemos lá no treinamento.